Você vê, não é uma obrigação nossa é, se antecipar o problema. Quando falta um desses medicamentos, faz o quê? A alternativa na falta dessas sedações é, é quase que a barbárie, né? É, nós temos visto aí, né, assistimos, né, horrorizados, né, algumas imagens aí de pacientes que tiveram que ser contidos no leito por amarração. Eu não consigo fazer nada. Olá, minha gente, estamos de volta com mais uma, um episódio da série Réu Confesso, que trata, como se sabe, dos crimes do presidente na gestão da pandemia. Nesta oportunidade, vamos tratar dos pacientes torturados sem kit de intubação. Mesmo na pandemia, Bolsonaro manteve a política de corte nos investimentos públicos e deixou pacientes serem intubados de forma bárbara sem anestésicos. Uh, agosto de 2020, o Conselho Nacional de Saúde publicou nota de recomendação na qual demonstra preocupação com os estoques de kit intubação, conjunto de medicamentos necessários para intubar e manter vivos pacientes com casos graves de Covid-19. No documento, o colegiado lembra a obrigação do governo federal de centralizar as compras. Pede que o Ministério da Saúde tome providências para garantir a oferta e indaga por que a pasta cancelou a aquisição dos remédios e alerta, abre aspas, o desabastecimento desses medicamentos coloca em risco toda a estrutura planejada para o atendimento de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Fecha aspas. Fevereiro de 2021, a profecia do Conselho Nacional de Saúde tragicamente começa a se realizar. Em Parintins, no estado do Amazonas, pacientes passam a ser entubados sem anestesia. Para evitar que arranquem os tubos devido à imensa dor, enfermeiros os amarram na cama. A crise se espalha. Em abril, hospitais começam a desativar leitos de UTI porque não tem como entubar os doentes. E as cenas de pessoas amarradas se, re se repetem em hospitais do sudeste. Abre aspas, fico transtornado, você vê paciente igual um peixe fora d'água, abrindo a boca, mordendo o tubo o tempo inteiro completamente agitado. Fecha aspas, revela ao G1 um médico que trabalha na zona norte de São Paulo. No documento em que listou os crimes do governo Bolsonaro na pandemia, a Casa Civil da Presidência da República anotou no item 13 o seguinte, Falta de insumos diversos, kit intubação. A escolha das palavras não poderia ser mais precisa. De fato, ao longo de toda a pandemia, o executivo deixou faltar inúmeros insumos, como máscaras adequadas para a proteção dos profissionais de saúde, mas a escassez do kit intubação merece destaque pelo imenso risco e sofrimento que causa aos pacientes, comparável talvez apenas à falta de oxigênio ocorrida no Amazonas. Outro triste episódio já abordado por esta série Real Confesso. A falta de equipamentos e insumos nos hospitais é resultado claro da forma como Jair Bolsonaro decidiu lidar com a pandemia do novo coronavírus. A escolha pela imunidade de rebanho, ou seja, por atuar para que o maior número de brasileiros se infectasse no menor espaço de tempo possível, atendia a um objetivo anterior, gastar o mínimo possível de recursos públicos. Como analisou o ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro, ao comentar o depoimento de Carlos Murilo da Pfizer, a CPI da Covid, o governo Bolsonaro trabalhou com dois grandes objetivos. O primeiro era expor a população ao vírus, na teoria da imunidade de rebanho. E tem a lógica da orientação econômica deste governo, que é de restringir ao máximo o gasto público, ou seja mesmo diante da maior pandemia do século, a cartilha de Paulo Guedes de reduzir o Estado e, se possível, zerar os investimentos públicos continuou sendo a palavra de ordem. E há dados que comprovam a opção feita de privilegiar a saúde do mercado em detrimento da vida dos brasileiros. Em 19 de maio de 2020... Quatro dias depois de o general Eduardo Pazuello assumir o comando do Ministério da Saúde, o mesmo Conselho Nacional de Saúde publicou o manifesto Repassa Já, no documento o colegiado que, ressalte-se, integra a estrutura da pasta, mostrava que o governo federal tinha 8,4 bilhões ainda não empenhados, oriundos de medidas provisórias de crédito extraordinário para a resposta à pandemia. E não repassava esse dinheiro. Após fugir da CPI da Covid... Pazuello eh, teve a chance de explicar essa e tantas outras sabotagens que aceitou colocar em prática ao assumir o comando da saúde após a saída do Nelson Teich, inclusive a recusa de, de vacinas. Poderia... Responder porque além de atuar para espalhar o vírus, o governo Bolsonaro se recusou a investir em bens que poderiam ao menos dar um atendimento digno aos doentes. O ministro Pazuello teve a chance de explicar tudo isso na CPI, mas não explicou nada. Preferiu mentir, preferiu uh, uh, trazer aos senadores informações que não correspondiam aos fatos e preferiu também produzir uma defesa do ex-presidente da república tentando defender o indefensável por hoje era isso uh, aguardem os nossos próximos episódios da série real confesso muito obrigado e até breve você sabe na hora em que precisa